Eu fiz um vídeo outro dia sobre ideias, opiniões, teorias, hipóteses, comparando as coisas. Colocar o link pra ele aqui. Mas eu notei que tem uma outra confusão que a galera faz. Que é confundir opinião com gosto. Por exemplo, a pessoa fala assim, você tem que respeitar minha opinião de que negro me incomoda. Isso não é opinião, isso é um gosto. Um gosto estranho. Mas vá lá não vai lá nada se você tem um gosto bizarro eu gosto de ver pessoas sofrerem não é o tipo de coisa que você vai querer que as pessoas fiquem sabendo que você faz, entendeu, que você sente, porque vai depor contra você em nenhum lugar espero, quer dizer, sempre tem lugar meio torto, né mas em quase nenhum lugar público você vai ficar bem se falar de certas opiniões que não são opiniões, são gostos. Na minha opinião, quem gosta de quiabo não pode ser bom. Porque eu não gosto de quiabo, então quem não é como eu não pode ser bom. Tá percebendo que fica estranho? Essa coisa de misturar opinião com gosto tem muito a ver com uma certa arrogância que a gente tem de que se a pessoa não gosta das coisas que a gente gosta, ela é diferente da gente, logo ela é ruim porque somente nós somos perfeitos, somente nós somos bons, somente nossa forma de ver e de saborear e de experimentar o mundo está certa. Isso é de uma arrogância feia, muito feia. E se a pessoa tem um mínimo de, a pessoa com quem você está falando, tem um mínimo de bom senso, tem um mínimo de maturidade, não é nem maturidade, de experiência, ela vai perceber isso que você pode até estar concordando com ela, ela não gosta de quiabo, você não gosta de quiabo aí você fala assim, ah, quem gosta de quiabo não presta, quem gosta de quiabo é estranho a pessoa vai falar assim, eu não gosto de quiabo, mas espera aí, essa opinião da pessoa é estranha porque vai ter coisas que eu não gosto ou que eu gosto, que ela, não, que ela gosta ou que ela não gosta que ela vai começar a me julgar por causa dessas coisas e a gente acaba caindo de novo na ideia de estereótipo, né? De você julgar os outros por, por estereótipos, que não é legal. Mas nesse caso é pior, porque você não só está julgando os outros de acordo com estereótipos. Gosta de vermelho, não gosta de amarelo, gosta dessa comida, não gosta daquela, gosta de, desse tipo de gente, não gosta daquele. É assim, para namorar, né? Ah, eu gosto de namorar ruiva, julguei. Ah, eu gosto de namorar gente que gosta de ler, julguei porque eu não gosto de namorar a gente que gosta de ler. E você acaba denunciando também vários dos seus preconceitos. Né? Então, por exemplo, quem não lê é inferior. Quem lê é inferior. Porque o preconceito é assim, né? funciona para qualquer coisa. Você tem o preconceito e inventa uma desculpa para ele. Tem um vídeo que eu falo mais ou menos sobre isso, que é... Respeito não se conquista. Respeito é uma coisa que você deve ter pelo outro. Mesma coisa para empatia, para compaixão... A pessoa não tem que ser merecedora de compaixão, merecedora de empatia. Você que tem que ser capaz de ter empatia, de preferência pelas pessoas que você não gosta, pelos perfis, pelos estereótipos que você não gosta. Porque tem empatia porque quem você gosta, francamente, né? Se você não tem empatia por quem você gosta, você é uma pessoa psicopata. E é muito importante a gente saber diferenciar gosto, opinião, ideia. No caso de usar a terminologia da ciência, opinião seria uma teoria, ideia seria uma hipótese e o gosto ele sequer entra aí o gosto seria um delírio, não é nem um delírio o que o gosto é uma coisa que nem não é nem uma intuição o gosto o gosto é o tipo de coisa que não deveria sequer entrar nas tuas ferramentas para tentar entender os outros o gosto é uma coisa que diz respeito apenas a você é claro Gosto de ver pessoas sofrerem. É, denuncia alguma coisa sobre o seu perfil. O nosso gosto não pode ser usado como instrumento de avaliação dos outros. Se a pessoa gosta do que eu gosto, ela deve ser legal. Se a pessoa não gosta do que eu gosto, ela não deve ser legal. Isso pode te dizer, no máximo, dependendo do tipo de gosto, né? adoro filme de terror, não suporto filme de romance. Você vai andar... Menos com pessoas, ou pelo menos vai menos ao cinema, com pessoas que odeiam filme de terror e adoram filme de romance. Porque você vai ter tantos assuntos em comum para discutir. Mas o fato dela gostar, ter um gosto diferente do seu, não diz nada sobre o valor moral dela, sobre a inteligência dela, sobre nada dela. Você fala sobre o gosto. Você pode no máximo pensar assim, poxa, aquela pessoa gosta de coisa infantil... Que também não quer dizer nada. Tem episódio do Jornal das Estrelas, em que tem um mundo, tipo um mundo parque, né? E tem essa ideia né de que quanto mais inteligente a pessoa, quanto mais sofisticada a pessoa, mais boba é a diversão que ela gosta. Que é uma coisa do episódio, nem sei se isso é muito verdadeiro ou não. No meu caso, eu não sei como julgar, porque eu não sei se eu sou uma pessoa super inteligente. Mas eu gosto de umas lazeres meio bobos. Eu gosto de buff a caça a vampiros e Xena a princesa guerreira, que é bem pior em termos de bobeira, do que buff a caça a vampiros. Mas também, sinceramente, não acho que isso diga muita coisa. Eu acho que você tá te diversando de novo, Rony. É isso que eu acho. Porque o grande problema, quando você diz que você tem que ter sua opinião respeitada, você está se referindo a um gosto, você está tentando transformar uma coisa que só diz respeito a você, o que você gosta, o que você desgosta, numa imposição para os outros, porque se é uma ideia, se é uma opinião sua, se é uma coisa desenvolvida, ideias e opiniões, elas começam a ter um status um pouco mais universais, ou pelo menos uma intenção um pouco mais universal. Foi uma opinião que você desenvolveu, tem um embasamento ali, e você está falando de um gosto. Acaba sendo uma forma de você tentar impor o seu jeito de ser os outros, e isso não é nada simpático não vamos confundir gosto com opinião tá então quando você fala assim ah, você tem que respeitar a minha opinião de que pessoas com tatuagem é, me incomodam cara guarda isso pra você ninguém tem... pessoa que tá tatuada não tem nada a ver com a tua problema com tatuagem, sei lá, que aconteceu com a tua vida que você tem preconceito com quem tem tá tatuagem isso não é uma opinião sua, isso é um gosto então vamos tomar cuidado com essa coisa que fica arrogante, fica feio, fica preconceituoso. E as pessoas estão amadurecendo, as pessoas estão ganhando experiência. Quanto mais o tempo passa, mais o pessoal percebe que é besteira esse negócio de é, misturar. besteira não, que é bem feio moralmente falando. Essa coisa de misturar gosto com opinião, chamar gosto de opinião. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece, Espero que você curta, tenha curtido. Fique à vontade para comentar se quiser comentar. Se quiser assinar o canal, eu vou adorar a sua assinatura. Mesmo que você esteja assinando pra me trollar mais tarde. <risos> faz parte da vida ser trollado. E é isso. Tchau, tchau. Tem uma barulheira, né, cara? Hoje é sábado de manhã. 8 e meia da manhã. E tem gente usando... Serrilhadeira. Sei, sei, sei lá, tô vendo? Agora tem galo cantando, ó. Eu conheci um cara que ele falava assim: Você entendeu? Aí você mostrava que entendia e ele falava: Ah! Era um almirante o cara, não sei itu? que fim ele levou.